Meu Deus, o Fênix é um ninja! O Fênix é um ninja! Vai, vai, vai! Uma Meu Deus! Caraca! <risos> Nossa! Mata ele! Meu Deus, Fênix, é muito ruim, velho! Caraca, como isso! Como isso? Fica ah, parado, mano! é? Nossa! Ele caiu, ele caiu violentamente na, na escada, velho! Tá bom, eu já vou dizer que eu sou o trot azul, amarelo Amarelo, amarelo, fox trot amarelo Olha só, realmente, você... <risos> <risos> Onde isso aconteceu, por favor, me avise Na escada, você tava ali do lado Ah, ok. <risos> O cara mó inocente parado com o corpo do lado Anda, anda reto, anda, anda pra trás, anda pra trás, por favor Eu vou te levar pra um tá meu deus, vem, vem, o cara, vem o cara nesse quarto, sério, vamos analisar essa é obra de arte, vem cá, vamos analisar não, essa não. obra de arte, nós três juntos, vem cá já sabemos <risos> quem tem arma, eu, vou, eu posso te, te avisar que ele é o assassino não eu sou, sou eu, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele, vai vai tá, lá, tá, vai, tá, vai, tá, lá tá, vai lá, tá, vai lá, tá, vai lá, tá, vai lá tá, então, que idiota, idiota, caralho ó, esse é você? Esse é você? Novo. Vem, novembro, vem cá, vem comigo Vem cá você e o outro, hum, eu quero fazer uma piadinha Novembro ou Dezembro? Vem... Entra aqui, todo mundo Ok, <risos> pera, não me mata, não mata Caralho, o que você entende? O que você entende por não matar É porque eu quero fazer uma piada <risos> É, existe uma palavra eu chamada sei, eu... piada, Brilha piada bem. Galera, galera, é o seguinte é... Puta que pariu. Ouçam suavemente o som da minha voz Ouçam o som da minha voz monarca que respira tá, ó, venham no, no hall de entrada O homem com a arma, por favor, não se revele Puta, você tá me zoando, velho Eu vou Vai tomando, eu desisto Eu desisto porra, eu desisto Caralho, Lembra que tu tinha que ativar ele? Sim? Não, não precisa mais? Não Meu Deus, isso é, uma é uma tipo mal! Ah, vai tomar no cu Vai tomar no cu, galera. presta isso, ó, galera. galera ó, suave, ó. Ó, eu tô agachado. Vem cá, vem cá, o assassino Não vou mais jogar. Não vou mais jogar. Não vou. Vou tocar flauta. Vou tocar flauta pro resto da noite. Aí eu sabia. Eu só penso para que não me matem, ok? Caralho, seu filho da puta! Morre! É um Engraçado! Oh, é, o Monarque é o um Murder, beleza, vem cá agora. Quero, quero te apresentar Deus. um amigo. O quero te, quero te Vem cá, Espigles! Vem cá, Espingol! Ah, vingança! Vingança! <risos>